Mas pourquoi não n'utilise plus le passé simple em francês? E aí, gente! Tá tudo bem com você? Hoje, aqui no Coquetel pourquoi, a gente vai falar um pouquinho sobre o passado. Mas vamos começar falando sobre tradução. Se eu te dou uma frase em português eu tenho Comido maçã. Como é que você traduziria isso para o francês? J'ai mangé de pommes. E se eu te der uma outra frase para você traduzir, que seria Eu comi maçãs. J'ai mangé de pommes. Ou seja, eu comi, eu tenho comido vai ser traduzido da mesma maneira para o francês. E a gente sabe que o significado não é exatamente igual. Ele é bem próximo, mas não é exatamente igual. Mas se a gente pegar essa frase em francês e traduzir literalmente parte por parte, je, é, eu tenho. Je, manger, eu tenho comido maçãs. Então, isso significa que esse passé composé, como o nome já diz, ele é composto. Então, literalmente, ele é equivalente a esse nosso pretérito perfeito composto. E, no início, eles tinham o mesmo significado. E o francês também tinha, ou aliás, tem um passado que é simples, como o nosso, quando a gente fala, eu comi maçãs. Mas as pessoas não usam isso mais. Pode ver, quando você vai aprender o passado em francês, você aprendeu o passé composé, que é diretamente o passado composto. Mas quando você traduz ele literalmente, você percebe que a gente tem ali um verbo auxiliar. Eu tenho comido, eu tenho falado, eu tenho estado. E por que será que isso acontece? Se eles têm um passado simples e um passado composto. Por que, que eles usam o um passado composto para as duas situações, quando eles querem falar de um passado que acabou e um passado que vem acontecendo? Bom, a explicação disso é uma das explicações mais simples que eu vou falar aqui de todos os vídeos do Coquetel F. O passado simples, em francês, deixou de ser utilizado oralmente porque ele é difícil. Simples assim, ele é mais complicado, ele tem umas terminações um pouco diferentes. E isso, complicação na língua, tem tendência a desaparecer. Então hoje, se você comprar um livro em francês, aí sim, provavelmente esse livro vai estar escrito com o passado simples, quando ele vai se referir ao passado. Então, no conteúdo escrito em francês, guarda, esse uso do passado simples mas ninguém mais fala assim de medo de errar, você não tinha certeza qual que era a maneira certa de terminar aquela palavra, aí você passava pro passé composé porque o passé composé era mais tranquilo você coloca ali o verbo auxiliar que vai ser o être ou avoir que isso daí todo mundo sabe aula básica de francês e aí pra fazer a segunda palavrinha é o particípio passado, que vai ser igual para todas as pessoas. Então, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nós avons mangé. Então, fica um pouquinho mais fácil. Então, se você meio que já se enrola no passé composé, imagine se a gente tivesse que aprender o passé simple também para falar. Na verdade, isso daí é mais fácil para a gente, mais fácil para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns verbos no passé simple en français. Verbe venir. Je vins. tu viens, il vint. nous venons, vous venez, ils viennent. Verbe être. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Verbe avoir. J'eus, tu il eut, nous eûmes. Vozute, ilsurent, verbe retenir. Je retiens, tu retiens, Il retiennent, nous retiendmes, vous retiendte, ils retiennent. Verbe vivre. Je vécu, tu vécu, ils vécu, nous vécume, vous vécute, ils vécurent. As pessoas já não falam mais assim. Realmente esse tempo verbal dava para dar uma bananada na cabeça da gente. Mas então hoje, passé Composer para as duas situações, um passado simples que acabou, a gente vai usar o passé composé. Mas também a gente pode usar o passé composé nessa ideia de continuidade, algo que vem acontecendo, algo que a gente tem feito, que começou lá no passado, mas que ainda tem uma certa influência ali sobre o presente. Certo? Então, gente... Eu sou a Fernanda e vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de contar pra mim, certo? Eu vou ficar bem feliz de saber a sua opinião. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!